Jovem se transforma em bruxa diante dos alunos, o caso dos lobisomens de Tocantins. Jovem possuída por demônio deixa cuidador em apuros. Invasor faz ritual satânico no quintal de uma casa e preocupa a família. Fantasma se manifesta na rua e muito mais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Foi lançado no Brasil um documentário que conta a história real de uma figura que ficou conhecida no Nordeste como o Lobisomem do Sertão. No interior do Tocantins, no povoado Bom Jesus da Palma, em Paranã, e na comunidade Quilombola Moura de São João, em Santa Rosa do Tocantins, as pessoas não apenas acreditam, como também contam histórias de pessoas que viram a criatura. Eu... Laudislau José dos Santos de 97 anos foi um dos personagens mais fortes do documentário já que membros da família dele acreditam que ele virava lobisomem. Os parentes contaram que até seus últimos dias de vida, em todas as noites de lua cheia, ele simplesmente desaparecia até mesmo durante o período em que esteve de cama devido à idade. Em várias ocasiões, encontraram algumas de suas roupas rasgadas e com manchas de sangue e muito pelo espalhado. Daí veio a hipótese de que ele poderia ser, de fato, um lobisomem. Dona custodiana foi outra pessoa também acusada de ser lobisomem na região. porque assim foi lá agora desse tempo, diz que eu tava tá virando bicho. Ele entrou aqui nessa porta aqui e bem aqui tá um rezador. o rezador quando ele correu, aí daqui ele entrou bem aqui. As mulheres caíram daqui e os homens de casa. Ele disse, agora agora meu pai que estava ali, correu que eu, quando eu observei o bicho. Correu para onde? Ele correu para fora, aí, correu para cá, saiu aqui. E aí vem daqui eu devo me observar o bicho um pouco, eu dei para o que um pouco, eu você? Aí quando ele chegou aqui assim, foi para uma cadeira aí, ó e eu atrás dele, caindo aí o pessoal. Caíram aí saíram, e acabou a reza. Eu não sei se era, foi alguém que planejou, mas eu lembro até ele tinha um dentão assim, bem grande, um bicho. Ele, eu vi o bicho. Agora eu não sei se era verdade, mas seu é um bicho ou foi alguém que se vestiu de bicho, né, que eu era de tempo, eu era criança. É, porque disse que era lombizônio, né, aquele tempo era bicho, lombizônio que era o bicho-homem, né que o homem virava bicho, né. Sim. Há muitos relatos e de fato a fera pode ser real. No local muitas pessoas desapareceram e seus corpos nunca mais foram encontrados. E como são de pessoas humildes e pobres, a justiça nunca se preocupou em localizar o paradeiro. Uma família evangélica ficou muito assustada após assistir a imagens perturbadoras registradas por câmeras de segurança do quintal da casa. Nas imagens vemos um invasor vestido de preto vagando de um lado para o outro. Be -a. Be -a Parece que é alguém fazendo algum tipo de ritual satânico contra aquela família. que ele retorna munido de uma cabeça de bode, um símbolo satânico muito utilizado na maçonaria. O jovem que tem por nome Luan, estava dormindo quando percebeu que sua hóspede saiu da cama e não voltou mais. Sabendo que ela era muito problemática e que estava sendo atormentada por demônios, se levantou preocupado e foi atrás. Camille? Camille? Camille? Foi no banheiro? Camille? Que? Que que é isso? Camille? Camille? Camille? Sim, lá está ela. O que será que há de errado com esta jovem? O que ela fez para ser tão atormentada por essas entidades malignas? Camille? Camille? O que foi? Aqui. Você levantou e veio aqui. O que eu tô fazendo aqui? Levanta. Eu tô aqui. Imagens registradas por circuito de TV nas ruas do Japão. Nas imagens, um homem vagando com seu guarda-chuva. Com um olhar mais atento, vemos uma figura translúcida de pé observando passar. Uma alma condenada a vagar pelas ruas da cidade. Imagens perturbadoras foram registradas em uma sala de aula. Lá na frente vemos uma jovem de pé que parece estar possuída por demônios. Seus cabelos estão arrepiados como quem voltou por alguma energia maligna. Além disso, ela faz gestos com as mãos como se estivesse jogando um feitiço sobre os alunos. Seria de fato uma bruxa? Na verdade, é a máquina eletrostática inventada pelo engenheiro Robert Jameson Van de Graaff. Ela é empregada em física nuclear para produzir tensões muito elevadas necessárias para aceleradores de partículas. O efeito de arrepiar os cabelos de quem toca na cúpula acontece porque o cabelo fica eletrizado com cargas da mesma polaridade que consequentemente se repelem. Just <laughs>